Boa noite, eu vim aqui parabenizar a GESTOS pelos seus 25 anos de existência e essa parceria maravilhosa que ela tem com a MOTRANS, onde antes, antes mesmo que a MOTRANS existia, a GESTOS já trabalhava em travestis e transsexuais, num grupo chamado Oxumaré, e posteriormente continuou seus trabalhos em parceria com a Amaltrans Voltada. Que venha mais 25 anos. Parabéns, Alessandra Niro, parabéns, Jair. Parabéns, Tony, e todas as pessoas que compõem a gestos sobre positividade. Valeu.